Oi, eu não sei se vocês chegaram a notar, mas com a chegada daquela série lá, como é que é o nome? Round Sex! Com a chegada dessa série, foram surgindo várias paródias de jogos que remetem a ela, como no Roblox, que simplesmente virou um câncer de Round Six por lá. E não ia demorar pra que fizessem um jogo próprio pra série. E eles fizeram. Com o jogo tendo muita liberdade na comunicação por chat de voz, juntando isso ao fato de terem mais de 40 pessoas em cada salas, é claro que não ia dar tão certo assim. Apresento a vocês, Crab Game. É muito lindo, né? É de dano, tem Por exemplo, comprar um tênis, que eu de ela é O Kirby Game surgiu mais ou menos esse mês, e não é à toa que ele ficou tão famoso, se aproveitando de uma tendência para ganhar muitos jogadores simultâneos, e como vocês já viram, lá não é um ambiente muito agradável. Mas não é de hoje que boa parte das pessoas nos jogos online são tóxicas, Isso vem desde muito tempo, mas esse não é o foco. O foco desse vídeo é, se você for jogar Kirby Game um dia, jogue com seus amigos, a não ser que você queira se submeter a isso. E por que isso acontece? Bom, é simples. Temos duas palavras para definir isso. Liberdade e anonimato. No jogo, você não tem nenhum sistema de denúncia. E como o jogo é de graça, todo mundo que tem computador pode jogar. Sim, até você que tem um PC da Xuxa pode jogar o jogo. A única coisa que você pode fazer é banir alguém temporariamente no seu servidor. E no caso, já não adiantaria de muita coisa se fosse pra banir uma pessoa. Agora imagina quando você tem que banir 30 pessoas em uma sala. <risos> Então não tem muito o que você fazer. Por isso a liberdade. As pessoas sentem a vontade para fazer o que dá na telha delas. E o anonimato... é o anonimato. Você não precisa vincular um e-mail ou algo assim para poder jogar o jogo. O que abre muito espaço para hackers. Bom, como o jogo ainda é recente, não tem muitos hackers no jogo. Por enquanto. Mas até isso acontecer e o jogo ser completamente destruído, só é questão de tempo. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.